Dizem por aí. Há quem diga que o louco ainda vaga pelo mundo com uma rosa na mão. O que ele pensa? O que ele sente? O que ele faz? Prometo retornar para contar das coisas que ainda não vivi. Prometo retornar. Prometo retornar. Prometo retornar. Pedindo, me pedem onde eu vou Pedem que eu reencarne novamente o louco Pedem Ô oh, louco Seja nosso herói Venha nos redimir Seja nosso mito Mito grego Viver me pedindo pela sua volta Pelo seu retorno Ô oh, louco louco encarnado e de volta, o que querem, não, não, eu, eu não posso ser o herói de vocês, não posso ser o herói que querem, que desejam, pois eu só existo na rejeição, sou o indesejável, aquele que se faz presente quando não é querido, para que querem um herói? Conhecereis vossos heróis de verdade, que então não tereis mais herói nenhum, eu só estou aqui porque não me queriam de verdade aqui. Um velho moribundo, um doente mental, mas quem está aqui sou eu mesmo. Eu. Aliás, deixa até me apresentar. Muito prazer. Eu sou o Louco. Não que esse seja o meu nome, não. Mas todo mundo me chama assim e eu aderi. Afinal, eu sou louco mesmo. <risos> Moro no alto de uma montanha. Uma casinha sozinho, Não exatamente sozinho. Tem os pássaros que cantam nos galhos de uma árvore que fica em frente à minha casa. Tem também as formiguinhas que passeiam na grama da montanha. E eu tinha um leão de estimação, mas ele foi embora. Ah, também surge no vale um rebanho de ovelhinhas brancas. São tão lindas que eu as contei tudo aqui. Ah, uma vez surgiu. Nas colinas do vale, um rebanho numeroso de ovelhas brancas. Elas estavam indo em direção a um penhasco. E na direção contrária, iam algumas ovelhinhas negras. Espere, eu já contei essa história. Ah, sim, na parte de baixo da minha montanha tem um vilarejo, onde moram os normais. Eles que me chamaram de outro. Também tem alguns amigos meus, professor. O garoto do coração quebrado, a garota forte Mas eu acho que eu já falei demais o quê? Você quer saber como me tornei louco? Foi assim Um dia, muito antes de muitos deuses terem nascido Eu despertei de um sono profundo E percebi que as minhas máscaras Haviam sido roubadas As sete máscaras que usei e Confeccionei em sete vidas Então eu saí pelas ruas lotadas de gente, sem máscara. E eu gritava, ladrões, ladrões, malditos ladrões. Homens e mulheres riram de mim. E alguns correram para dentro de suas casas com medo de mim. Foi quando eu cheguei na praça do mercado e um garoto trepado no alto de uma casa gritou, Eu olhei para cima, a fim de contemplá-lo e o sol beijou minha face nua pela primeira vez. Pela primeira vez o sol beijou minha face nua e minha alma se inflamou de amor pelo sol. Eu já não queria mais as minhas máscaras. Assim me tornei louco e na minha loucura eu encontrei liberdade e segurança. Liberdade da minha solidão e segurança de não ser compreendido, porque quando alguém nos compreende escraviza algo em nós, mas eu não devo me orgulhar muito da minha segurança, até mesmo um ladrão preso está a salvo de outros ladrões. <risos> Iluminar a face com alegria, esconder a tristeza. Mesmo quando a lágrima vir, eu vou sorrir. Para que chorar? Chorar para quem? Sorria e atrairá felicidade. Talvez a vida ainda valha a pena se eu simplesmente sorrir. Eu... eu gosto de me deitar sem sono e imaginar coisas boas para o futuro. Deitadas escuras, com os olhos fechados e as mãos entrelaçadas no peito. Às vezes funciona bem. Às vezes não. Viver é melhor que sonhar. Mas para quem não tem como e com quem viver, só resta sonhar. E é um tiro no peito quando você ouve que o sonho acabou. O sonho vai continuar e vai se realizar. Você vai ver. Eu ainda vou viver. Eu cheguei até aqui sozinho, sem a ajuda de ninguém, e é mais difícil assim. Eu tô cansado e não posso parar pra descansar, mas como não parar? Acho que vou me rastejar. Toda vez que eu dou um passo à frente a vida embola, o mundo sai do lugar. E eu ando com medo da avalanche me pegar e dos meus problemas me atropelar. O mundo dá voltas e nesse gira-gira eu já caí. Quando sonho, a vida grita para eu acordar. A vida temo, insiste, exige e faz birra para eu correr. Mas eu vou devagar, ando paciente, mesmo com o coração ansioso a bater. Tenho treinado meu sorriso de frente pro o espelho. Estica a boca, levanta as bochechas, fecha os olhos, posta os dentes. Sorrindo, sorria, tenho treinado o meu sorriso de frente para espelho. O homem e o pássaro têm essências diferentes. O homem vive à sombra das leis e tradições por ele mesmo inventadas. O pássaro vive conforme a lei universal que faz girar os mundos. Muitos falam como o mar, mas vivem como os pântanos. Muitos levantam a cabeça acima dos montes, mas sua alma jaz nas trevas das cavernas. <risos> a civilização é uma árvore velha e carcomida, cujo as flores são a corpiça e o engano, e os frutos a infelicidade e o desassossego. Deus criou os corpos para serem os templos das almas. Devemos cuidar desses templos para que sejam dignos da divindade que neles mora. Procurei a solidão para fugir dos homens, de suas leis, de suas tradições e de seu barulho. Os engenheirados acham que o sol, a lua e as estrelas se levantam de seus cofres e se deitam em seus bolsos. Os políticos enchem os olhos das pessoas com poeira dourada e seus ouvidos de falsas promessas. Os sacerdotes aconselham aos outros, mas não aconselham a si mesmos. E exigem dos outros o que não exigem de si mesmos. Vã é a civilização e tudo que está nela é vã também. As descobertas e as invenções nada são, senão brinquedos da mente que se divertem em seu tédio. Cortar as distâncias, nivelar as montanhas, vencer os mares. Nada disso, nada disso alimenta o coração, nem eleva a alma. Quanto a esse quebra-cabeças chamado ciência e artes, nada são, senão cadeias douradas, com as quais o homem se acorrenta, deslumbrados com seu brilho de idade. São os fios da tela que o homem tece desde o início do tempo, sem saber que, quando terminar sua obra, terá construído a prisão dentro da qual ficará preso. Na verdade, uma coisa só merece o nosso amor e dedicação. Uma coisa só. É o um despertar de algo, no fundo dos fundos da nossa alma. Quem sente, não pode jamais expressar em palavras. E quem não sente, jamais poderá entender através de palavras. Eu faço votos de que vós aprendeis a amar as tempestades, em vez de fugir delas. Eu não tenho pena de mim. Não fico me martirizando pelas minhas infelicidades. Sofro sim. Vivo apanhando. Eu sou humilhado, ofendido, cuspido, pisoteado, surrado, xingado, atropelado, rejeitado e desprezado. E mesmo assim não tenho pena de mim. Que me humilhem! Que me ofendam, me cuspam, me xinguem, me atropelem, me rejeitem, me desprezem, que seja como for. Sofri muito sim, e sofri sozinho, não me lamento, cala a boca! Não quero teus conselhos porque foste mimado pela vida, sempre carregado. E eu, que tenho me arrastado pelos chãos ásperos desta vida, cruel, não tenho pena. Se eu tiver que me rastejar mais, que assim seja, posso morrer, mas sem me ajoelhar. Minha tristeza não é dó de mim, é apenas falta de alegria. E vocês, tão coitados que disfarçam-se de príncipes, arranhas um dedo no alfinete, e passa uma semana chorando pelo dedo machucado, e eu posso ser queimado vivo que ficarei em pé, e quem sabe, com um sorriso. Porque não vou ter pena de mim Não quero que tenham um pena de mim Não quero que tenham um dó de mim Quero que tenham um medo de mim Que corram ao me verem Me derrubem no chão Me joguem Eu sempre vou levantar Não choro minha situação Choro meu desespero E eu continuarei assim Vociferando minha verdade Lutando pelo que acredito Pois prefiro Morrer de cabeça erguida Do que viver ajoelhado Eu não sou coitado E quase sempre tive que lidar sozinho com a complexidade da minha existência Pois na maioria das vezes não tive um ouvido que me escutasse com atenção Ou uma mão que se estendesse ao meu corpo derrubado Ou um ombro em que eu pudesse chorar Pois é E ainda estou aqui, não? Sozinho E por quê? Porque não tive pena de mim E em todas as vezes que estive mal assim pensei Vem a próxima surra Não tenho pena de mim Que eu viva rodeado de minhas angústias Tristezas, perturbações, solidão Que eu me afogue nisso Mas sem ter pena por isso Ter pena de si mesmo é para os fracos E eu bem forte Apanho e, sem dó, grito que aguento mais, porque nada mais pode me machucar tanto. Talvez essa carcaça rude e frágil que se corta até com papel ou quebra com qualquer queda, mas a mim nada atinge. Então que venha com fogo e destruição, não vou me lamentar. Não tenho pena de mim mesmo. Lembram-se, as flores mais belas nascem da grama mais escura. É da dor que nasce a beleza. Muito falei das dores e esqueci dos amores. É que ultimamente a dor tem falado mais alto. Mas não se esqueçam que sempre há amor. Pois há amor em mim, há amor no poeta libanês, há amor nos livros, há amor na rosa, há amor em mim, em ti, em nós, em Amor em todos os lugares, preenchendo os espaços vazios, principalmente nos nossos corações. Falei muito da dor, mas não falaria sem o amor. Não estaria aqui, se não por amor. A única coisa que eu peço é que amem. Aprendam a amar as coisas mais simples da vida. Amem muito. Viva o amor!